Vamos lá Hoje nós estamos aqui para mais um vídeo Super mega legal, super mega diferente Como você já viu o tempo do vídeo Não é um vídeo comum É tipo um vídeo do Don't Hug Me E você sabe o quanto dá trabalho editar esse tipo de vídeo E fazer esses vídeos você já sabe, você sabe. Então, por favor, se puder, deixa o like nesse vídeo comenta aí nos comentários que vai ajudar no engajamento desse vídeo, tá bom? É sério, me ajude que eu tô planejando esse projeto há um tempo já e finalmente tá colocando ele aqui em prática. Vai ser muito bom e vai ser muito legal. Então, se ajeita aí na cadeira, senta, relaxa, prepara uma pipoquinha e vamos lá. Hoje eu queria comentar um pouquinho sobre Ena, que é uma série... De três episódios num canal no YouTube em que ela tem o seu primeiro episódio chamado Dia de Leilão. Então vamos lá, para a gente poder teorizar tudo isso, tudo isso, nós primeiro vamos fazer ver os episódios, os três episódios, e depois elaborar a nossa teoria. Então vamos lá para o primeiro episódio! O episódio ele começa com Umas lápides pelo que parece E um lugar bem grande circular lá em cima E a gente é apresentada uma primeira personagem Uma lua que Parece que estava procurando algum lugar Você não pode se acelerar Precisamos encontrar um lugar Ah, dia de dezembro Estas são as maiores de dias Estas vão ser tão, tão... Ficou Eu acho que este vai ser o pior dia e a Anna tá muito feliz sobre o leilão. Só que do nada ela acaba mudando de cor e fica muito triste. E ela vai se sentir inferior aos outros. E isso já é algo meio estranho, mas é cedo demais pra gente já ir falando qualquer coisa. Wow! Look at crowd today, Ina! Everyone's ugly! Today's item must be super special! What do you think it is? Ah, sinceros, e depois de ela voltar ao normal, uma fita aparece com um leiloador. Leiloando um cachorro numa ampulheta. Que coisa estranha. hourglass. <laughs> dog. Two-way! Our starting prize is... Sweet joggers for one hourglass dog! Brilliant, Mooney. Your foresight's great. Today's offer's a big one. That dog looks like he has something to say. If you get what I'm saying. <laughs> uh, wait. No, no, no. That was very weird. What is wrong with you? it I'm offering One fatty Cada um dá um chocolate para ter o cachorro, é como se fosse dinheiro aqui na vida real. E no meio do leilão acaba acontecendo uma chuva de rochas. a Oh shoot. They're going to cancel the auction. Darn. E a Ana acaba caindo no chão e parece que vomita, que ela vomita um líquido de VHR, sim, que é tipo algo antigo assim, coisa antiga tremendo, é tipo isso, saca cara. E logo depois que ela vomita, aparece um cachorro ao som de PlayStation 1. Ah! Resumindo o que a gente viu nesse primeiro episódio, é que existe uma personagem chamada Ina que é a protagonista da série, e existe outra personagem que é uma lua, que é, por enquanto ainda não sabemos o nome dela, e que parece que a Ina tem alguns poderes de mudar de cara, mudar de personalidade. Isso é algo meio esquisito, né? Mas vamos ver, acompanhar a série pra gente poder ver se a gente consegue entender melhor. Mutação, senhor. Posso, por favor, entrar? Eu tenho algumas informações urgentes para comunicar com meu amigo Mooney. O episódio já começa com a Ina indo falar com alguém chamado Mooney, em quem já pode suspeitar que é aquela lua que a gente viu no episódio passado. O seu exterior não está acima a nossa comunidade típica. O seu mas esse cara estranho, que parece assim, uma aranha com cabeça do Aristóteles, é, fala que ela não poderia entrar sem uma amostra de sangue, mas já ela mostra sua outra cara, que é aquela lá que fica triste, e fica triste novamente, e depois disso ela volta ao normal, e fala que é, que é, que é importante ela ter que entrar. Eu o so, Are you gonna me or Come on, do it! <laughs> Good sir, your safety concerns are valid. However, you must be able to see that this is very important. Very, very important. Very, very, and much, much, in perch. Calculating threat level. Calculation terminated. Shut up and go in peace. Thank you. E depois que o cara deixa ela entrar, ela tá meio que num labirinto, sim, um labirinto. Onde ela vai andando até encontrar uma personagem chamada Mercy. Oh, Mercy! It is so good to be in your presence again! Só que fica ligado numa coisa que antes de, de você compreender. A parte de estima que você tá vendo é a frase que ela tá dizendo com a língua. Porque vai estar tá uma, uma, uma palavra escrita logo embaixo... Que vai ser como o, a série tá dizendo como é a tradução, mas ela tá falando em outra língua. E pela tradução direta daquela língua pro inglês, do inglês, pro português, dá o que tá, tá vendo ali em cima. Tá, tá me entendendo? Cada NPC fala uma língua diferente. Bom, é... já saiba disso. Por favor, fale através da língua de Mm -hmm. mm -hmm. 야, 네 Indeed, could you direct me to the correct way to reach Mooney? There is something important I want to provide to her. <웃음> <웃음> <웃음> Good. E quando a Ana pergunta sobre a Muni, a Mercy pede pra ela sair dali, mas com a legenda lá embaixo de onde ela tá. Então a Ana vai direto pro lugar onde a Mercy falou e vai direto para um portal. Onde ela se encontra com outro personagem que só pede pra ela ir embora e é isso. Well, this is quite puzzling. Uh, you simpletons lend me some privacy? Fly away! Mas ela encontra outro cara que fala em japonês e, como sempre, a mesma coisa lá legenda em cima, na legenda embaixo, ele fala outra língua. <risos> oh, e ele fala até umas coisas meio tenebrosas, assim, mas fora isso, pelo que a Ina ouve, né, entre aspas, ela ouve uma coisa mais legalzinha. Então ela se continua, só uma escada, e ela acaba vendo a Muni, só que ela fica meio que estranha, totalmente estranha, parecendo que ela tinha sido pega pelos pecados dos outros, entrando naquele lugar, uh, mas a Muni achou que ela tava bêbada. Aina? Oh. <risos> It looks like the fisherman became tornou Am I right? <risos> What are oh, you yeah, even saying? <laughs> oh, can't you say anything that makes sense? I <laughs> ah, like Jeez, please. Everything here is so weird. <laughs> What uh are you drunk again?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 O Episódio já começa com a Ena e uma Muni numa festa, cheia de algumas pessoas bem estranhas, só que só continuam sendo personagens de pessoas, só que a Ena acaba não gostando muito da festa, mas a Muni quer porque quer continuar lá na festa, porque ela tá dizendo que tá muito legal, mas a Ena fica ouvindo mais vozes na cabeça dela dizendo que é pra ela comer os vegetais dela. Sim. Hey, Ina! Check out this neat trick! Look, there are already some people here. What idiots. Luckily, not many more will be showing up. I wanna go home! I don't... I don't like this party. I'm allergic to people. You know, it smells like I'll finally be able to make my wish. Come on, Anna, Jenna. I'm on, don't me Então, para deixar a Anna continuar no lugar, a Mooney propõe uma aposta. Que é de quem subir primeiro lá no Grande Runas vai ter que pagar as dívidas do perdedor, de quem não conseguiu subir. Porque lá é um lugar onde se pode pedir de desejos. Uh, -huh. I just had the melhor. idea. We'll make a bet. Whoever reaches the top of the Great Runas and makes their wish first, has to pay the debts of the loser. Hey, your debts? That sounds awful. Yeah, but it's a proper punishment. Só que o chão acaba tremendo e aparece uma coisa gigante que, acredite ou não, é provavelmente o Grande Runas. Desse modo, a partida começa. Mas Jamune logo de primeira não consegue e Ena vai logo, vai logo, passando por vários puzzles até chegar nele. Oh, I'm giving you an advantage, you know. Just go. Assim ela encontra um sapo que fala uma das coisas que sem sentido. E a Ana volta ao normal depois de ela estar tá meio estranha. E aí o sapo também volta ao normal. E ele acaba falando coisas com sentido. Sim, minha intro foi muito, muito very impressive! Eu I que você here aqui para... para. salvar. a mulher! Hum, hum, nice weather what conspiracies are we cooking on the menu today finally language i can spit at anyway it seems you are trying to climb the great runas to get a wish my only hope is you achieve your your righteous mission before this event expires verily you preach true honest words i will watch over your quest from here Climbing makes me itchy. Plus, you know, it's fun to watch all the bodies falling. E a Ana passando de puzzles, ela acaba achando uma rabalhista que faz uma, uma pessoa que acaba querendo vender algum petisco pra ela. Mas a Ana acaba não aceitando. Então, ele tenta até oferecer algo chamado turrão. E acontece essa dança bem doida aí que você vai acabar de ver. Buenas, comadre. No le gustaría para guardar tu momentazo. dulce para I'm horrendously sorry. But I've been assigned to a secret mission, and I ought to make haste. To run! To run? To run? To run! To run! To run! To run! To run! E quando ela tá bem próxima do grande Runas, ele acaba mudando de forma e vira uma garota. E quando a Anna se aproxima da garota, ela entra num lugar totalmente estranho. E ela vê também um cara estranho, que fala coisas estranhas, mas parece que ele quer dizer algo de alguma forma, se é que você me entende. I believe I'm in dire need of your services to learn my current whereabouts. The celebration is over. over. But it seems your greedy soul brought you here. Brought you here. Brought you here. You are bearing witness, witness to the incredulous residence of our great Runus. Great Runus. Unfortunate for you, that the divine door is fully closed now. Now, no! <laughs> Must I assume there is no escape from these lands until that door opens? Well, how much longer until the next celebration? Years. That's a lot! Nevertheless, I will find a way to reach the Great Runas and make my wish. I have a bet to win. In that case, your way to our great, great Runas... Runas, Lunas. Is through the Holy Cocoa Code Co Co Co behind you. B but heed this warning. Warning? Desires are never fulfilled. Nor qu quenched. You will fail. fail. Fail. Fail. Fail. Like the rest of them. Like the rest of them. Like the rest of them. <laughs> Punishment is evident. Até que ela encontra uma personagem que parece uma raposa que acaba chamando a Ana de Inquentreira. Como se existissem outros tipos de hienas. Guarda essa informação que ela vai ser bem importante. There, I ask you for some private time e depois da de Ana ter falado do Turon, e depois de ter acontecido a mesma dança, a personagem Raposa dá uma amostra de sangue e pede para Ana estar num portal azul que tem logo atrás do lugar onde ela tá. Возможно, ты выиграл эту войну, но проиграл битву. Возьми это иди крови. Это значит, ты собираешь щедрие предложения для нас. Продолжай. Вперед и внеси святой кодекс. Потом найди голубую дверь. Onde entrando lá, ela acaba pulando na água e se vê várias portas e várias genas. Onde entrando na porta, tem um lugar estranho. Ai, mas a gente não o que é a o A gente não é nossa, so Cara, kind I of would bicho. aí. must go the, uh, sure. Drink the blood and smoke the banana. Yes, Nani, Andando numa boca de um gato, respeitando qual é a, as regras daquele bicho. Acabam chegando em um, em um lugar onde tem uma pirâmide de cabeça pra baixo e um boto cor-de-rosa. Um boto ou um golfinho. Tanto faz. Hey, what's the data, Theta? Hey, you're pretty cute for a newbie. But now is not the time for me to go up on a tangent. The name's is Don't wear it out. Do you know why camels don't do professional wrestling? Because they whoa! whoa! whoa! whoa! whoa! <laughs> ha! That's dolphin humor for you. How are things, dolphin? Things are wicked. <laughs> Seems like you're ready for the initial interview ritual. Well, it's a fist fight. So prepare to scrap your bow. <laughs> Why is anyone punching me so loved me today? <laughs> Put the hitting and finish the job! Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa! Take a chill pill. I meant no ill will. Here's the new prescription. No initial interview for you. Just stay in the water red and the pyramid door will open. That's door number five. My star, cha! Depois ela vai para um chafariz, onde aparece uma bruxa Tira a névoa que tinha pelo lugar ela acaba entrando na porta. Chegando no lugar que é o Grande Runas. Chegando lá, a Muni também já estava lá. Lá era meio, mais ou menos, o quarto do Grande Runas. E a Muni já estava lá, desde o início. Então, como a Muni chegou lá? Até a Inna fica se perguntando isso. Boop! Dê-me seu lunch money. Parece que eu sou a melhor e você é a melhor. Fiquei com quem tem o cabelo de rosto. Onde estamos, de qualquer forma? Não sei. Parece que o quarto dos Grandes Runas... <laughs> It's pretty lame, though. And, by the way, Runas doesn't look all that handsome in person. Dearest Chum, could I inquire how your physical form was able to reach this place in such a short duration of time? Ha you are asking too many questions, buddy. Can I ask for one more? Yes. Would you kindly reveal the wish you made to me? Uh, I'm not telling you. You are going to make fun of me. I'm on you. Ela acaba contando o pedido que ela tinha feito lá no quarto do Grande Runas. E o pedido que ela fez foi ficar mais magra. Cheese and rice, Mooney! I wish to be thinner! So what? A gente ainda tem muita coisa pra comentar. Agora que a gente já analisou todos os episódios, que tal a gente um pouquinho comentar sobre a nossa teoria? Então vamos lá começar pela protagonista da série, a Ana. Como você pode ver, ao longo de toda a série, ela é uma personagem mais estranha. Ela muda de forma, muda de, muda de cor, ela fica triste, fica com raiva, fica doida, fica bêbada. E ela até muda de dublador, ou seja, de voz, várias vezes. E parece que ela tem meio que esse poder, mas ela não consegue controlar. Mas, se você reparou do que eu te disse, assim, da gorinha, todo o cenário do, da série parece um cenário de um computador. Todos os códigos de barra, os sinais de VHS, a, a tela do Windows XP, tudo... Realmente parece um computador, e se a gente pensar bem, se cada esse lugar é um computador, a gente pode suspeitar que a Ana é um vírus Um vírus, ou um malware Porque ao longo da série, muita gente quer que ela vá embora daquele lugar E lembra no episódio 2 que aquele cara não deixou ela acabar entrando? Sim, por causa que ele era meio que uma espécie de antivírus e a Ana estava entrando nesse lugar onde existia um vírus. Pode até parecer meio louco, mas provavelmente também a Muni é um antivírus. Mas Gita, se elas são amigas, como é que elas vão ser um... como é que um antivírus vai ser amigo de uma malware, de um vírus? Pois é, a resposta é que a Muni é uma personagem desatualizada. E quando ela vai lá pro quarto do Grande Runas, ela acaba pedindo pra ela ser atualizada. Porque você sabe que como as, as, os antivírus, qualquer logo de é, algum site ou de algum aplicativo, ele acaba mudando, por exemplo, a logo do Firefox, do Google Chrome, do próprio Google, eles acabam ficando mais simplificados e mais simples para o compreendimento. E, se a, e como a Muni pediu isso, ela ficou mais magra, ou seja, ela ficou mais simplificada. E é por isso que a Ana até fica com essa cara. Porque provavelmente a Ena tá muito pensativa. Porque talvez elas não possam mais ser amigas. Porque talvez a Mooney possa descobrir que ela é um malware. E ao longo de toda a série, a Ena e a Mooney acabam entrando em aventuras ao longo de vários sites. E a... acaba que ao longo onde a Ena vai, o site vai ficando estranho. E vai ficando totalmente desajeitado. Por isso que acontece uma chuva de pedras. Por isso que a Ena, ela fica com uns... Meio maluca. Porque provavelmente os jet-vírus tentaram atacar ela. Mas não conseguiram. E foi o que tentou, a Mercy tentou avisar. E provavelmente o quarto do Grande Runas. Ou até mesmo o Grande Runas. Ele pode ser o, o administrador de todo o computador. E se quem chegar lá vai conseguir pedir o pedido que quiser. Porque ele vai ser o administrador de todo o computador. E foi assim que a Muni acabou ficando normalmente. Porque, por isso que ela queria. Ela voltou e foi atualizada, e a Anna tava com muito medo de isso ter acontecido, né, por isso que ela queria ir embora daquela festa. Talvez ela nem sabesse que ela é um antivírus, ou ela nem sabe como se controlar, porque como a gente pode ver, ela acaba mudando de forma várias vezes. Guys, isso é teoria pra caramba. Mas o Joel D, que foi o criador dessa série, ele acabou falando que vai ter uma segunda temporada. Então, fiquem ligados. Talvez um dia tenha uma parte do O que, que vocês acham? Mas bem, guys, essa é só uma teoria. Muito obrigada por você ter me assistido até aqui. Lembrando, deixa o like, comenta aí no vídeo. Por favor, você vai me ajudar bastante. E é isso, guys. Tchau, tchau. Falou.